A Ubisoft anda meio mal das pernas, vocês sabem né, o possível novo jogo da série Ghost Recon foi adiado e o suporte a Ghost Recon Breakpoint acabou, e agora? Ok, beleza guerreiros, eu sou o William Roth, eu vou falar com vocês aqui sobre Ghost Recon, mais especificamente sobre essa série de acontecimentos recentes que tem deixado a comunidade aí bem pessimista em relação ao futuro da franquia, nesse vídeo aqui vamos entender melhor esse cenário né? e como a comunidade da franquia tem se dividido em relação a isso. Deixa o like aqui para poder ajudar e se inscreve aí, caso seja novo por aqui, evidentemente, principalmente se você gosta de Ghost Recon, aqui você encontra o melhor e o mais completo conteúdo brasileiro sobre essa franquia, beleza? Se inscreve aí, ativa o sininho e vamos que vamos! Então, senhores, uh, 2022 tem sido um ano bem difícil para os fãs de Ghost Recon. Aliás, acho que não só para os fãs de Ghost Recon, mas acho que para os gamers de uma forma geral, né? Para todo mundo que curte jogos aí. Mas falando especificamente dos fãs de Ghost Recon, ainda existia aqui uma esperança, né, para o pessoal em 2022, de que o Breakpoint tivesse conteúdo esse ano. Isso após a operação Motherland, né, do ano passado. Vocês lembram? Mas isso não vai acontecer, vocês sabem. Oficialmente, o Breakpoint ele não vai mais receber conteúdos e os fãs eles estão inconformados. Tecnicamente, 2022 vai ser o primeiro ano que a gente não vai ter conteúdo, conteúdo canônico, né, sobre Ghost Recon, desde 2017. De lá pra cá, foram quatro anos de conteúdo relacionado à franquia, envolvendo aí dois novos games, no caso Ghost Recon Wildlands e Ghost Recon Breakpoint, DLCs, operações especiais, crossovers, eventos, vários novos modos de jogo, enfim... O encerramento de Ghost Recon Wildlands, ele já foi praticamente emendado direto com o início de Ghost Recon Breakpoint, sem deixar a bola cair, sabe? Lógico que eu sei que o Breakpoint não foi inicialmente ali o que a comunidade queria e tal, mas de qualquer forma, existia aquele sentimento de que existia um novo jogo da série, que ele estava sendo aprimorado, que ele estava recebendo conteúdo e tal, esse tipo de coisa. Vocês entendem, né? Então chegar num ano que a gente sabe que não vai ter esse tipo de conteúdo pro jogo mais recente da franquia, é, sabe, é meio normal de entender que os fãs se sintam meio desolados. Agora com esse ano aí, né, totalmente sem conteúdo, como eu disse desde 2017. Só lembrando que eu não tô levando aqui em consideração Ghost Recon Frontline, que deve ser lançado esse ano ainda, exatamente porque ele não é um jogo canônico, né? E também porque a comunidade tá meio que cagando para esse jogo, é a verdade é essa na verdade nas comunidades de Ghost Recon hoje em dia existem basicamente quatro tipos de pessoas né as que continuam jogando Ghost Recon Breakpoint que curtem o jogo meio que não tá nem aí para o pessoal discutindo se é bom se não é e tal eles continuam jogando dentre essas pessoas a gente tem aqui o pessoal que ainda joga raid tem o pessoal que joga o PVP tem o pessoal dos squads táticos que continuam jogando o PV ainda aprimorando a técnica e tudo mais o segundo grupo de pessoas nas comunidades são os que continuam jogando porém eles voltaram para o Wildlands, eu acho que aí é a maior parte né, porque realmente o Wildlands cresceu bastante aí com o final de Ghost Recon Breakpoint Wildlands é um jogo que ainda tem muito conteúdo, muito conteúdo mesmo e muitos jogadores exploraram muito pouco esse jogo, principalmente os modos né, os modos dele modo guerrilha, o próprio modo Ghost que afastou muita gente inicialmente por causa da dificuldade elevada, o nível de punição dele também é muito alto, mas hoje em dia eu vejo que muita gente tem se interessado por esse modo, exatamente porque ele proporciona um desafio que a gente não tinha visto ainda na franquia, né? Breakpoint passa muito longe de trazer o desafio que o modo Ghost traz pra gente, então muita gente tem voltado e hoje meio que tá redescobrindo o jogo, né? explorando muito mais e aproveitando muito mais o terceiro tipo de pessoas que a gente encontra nas comunidades de Ghost Recon é aquele cara que ainda não parou de jogar, mas tem jogado cada vez menos. E nesse momento ele tá ali meio que louco procurando outro jogo para poder jogar, mais ou menos no estilo, né? Muita gente foi ali para Sniper Elite, outras voltaram para jogar o Metal Gear e tudo. Enfim, pulverizou bastante aí nesse terceiro grupo, já que a gente não tem lá muitas opções no mercado para jogos de tiro tático em terceira pessoa. E para quem é dos consoles, o número de opções é ainda menor, vocês sabem, né? Bem tenso. E aí nesse bolo tem também o pessoal que tem se organizado cada vez mais para poder pedir a Ubisoft para continuar trazendo conteúdo para o Breakpoint, né? Inclusive chegar até a fazer uma petição, alguma coisa assim, que sinceramente a gente sabe que não vai acontecer, infelizmente, né? Esses esforços aí, eu acho que acabaram sendo meio que inúteis. O jogo realmente foi finalizado. E temos aqui o quarto tipo, que esses, nossa, esses aí mereciam um vídeo só pra eles, que é basicamente aquele tipo de cara que já reclamava do game de qualquer forma, né? Na verdade, esse é um tipo bem comum de gente que existe hoje em todos os tipos de comunidades, não só nas comunidades do Ghost Recon. Pra esse tipo de gente, nada nunca tá bom, né? Nada tá bom pra eles. Se a desenvolvedora erra, eles criticam. Se a desenvolvedora acerta, ele diz que não fez mais que obrigação e tal, e, e procura um erro pra poder apontar, sabe? Os caras reclamam de tudo no jogo. Se tem conteúdo novo, ele reclama. Se não tem conteúdo novo, ele também reclama. Briga com todo mundo, né? Ninguém pra ele tá bom todo produtor de conteúdo é vendido, enfim, ele sempre tem uma ideia negativa para poder jogar na discussão e tentar encher o saco de todo mundo. Esses são os insatisfeitos com tudo, né? os famosos haters. Como eu disse, esses caras aí mereciam um vídeo só para eles. Mas é melhor nem dar ibope, então não vou fazer vídeo nenhum para esses caras. <risos> que satisfação, Aspera. Basicamente, a comunidade Ghost Recon hoje, ela tá dividida entre esses quatro tipos de pessoas, né? Se a gente der uma olhada aí nas comunidades, a gente vai ver basicamente isso aí. Todo mundo discutindo entre si, discordando de quase tudo. Aliás, eu acho que os únicos pontos que todas essas pessoas concordam é que o frontline é um erro. Isso, eu acho que todo mundo concorda. E que a Ubisoft devia focar num no novo Ghost Recon que mesclasse a história do Wildlands e a gameplay do Breakpoint. Acho que todo mundo concorda nisso. Menos os haters. Claro, porque esses caras não concordam com ninguém e eles acham que tá tudo sempre errado. E se for feito um novo jogo, seja o melhor jogo do mundo, ele vai continuar sendo ruim na boca desse pessoal. Você não é caveira, você é moleque. Ouviu? Para mim, eu acho que melhor do que os fãs ficarem aí brigando, né? Discutindo nas comunidades e tal sobre besteiras sobre os jogos. Eu acho que o que eles deviam fazer é aproveitar, né? Tanto o Wildlands quanto o Breakpoint. Jogar bastante aí. Os dois jogos eles têm bastante conteúdo. O próximo Ghost Recon ele vai demorar. É um fato. Não tem pra onde correr. Isso é uma coisa inevitável. E, inclusive, eu diria até que é um mal necessário para que a franquia ela possa trazer novos elementos. A se reinventar de certa forma, né? Trazer novas ideias e tal. Eu fiz um vídeo recentemente aqui falando que o próximo jogo poderia sim demorar, chegar lá para 2025 e tal. Na verdade, eu fiz dois vídeos falando sobre isso. E se vocês não viram, vejam, né? Eles estão passando aqui. Comentem aí embaixo qual é o grupo desses aí que vocês se encaixam. Se vocês ainda estão jogando Ghost Recon ou se já passaram para outro jogo, comentem aí, beleza? sigam me aí nas redes sociais para poder conferir mais conteúdos sobre Ghost Recon. E se você quiser ajudar com esse projeto e ainda ganhar vários benefícios aqui no canal, então torne-se um membro, beleza? Clica aqui embaixo no botão Seja Membro faça parte aí da nossa tropa. Forte abraço a todos, foco na missão e até a próxima.